Um um. E aí pessoal, aqui é o Loma. estou jogando nas ranqueadas, eu estou enfrentando o Fang, o Fang é um personagem muito legal, ele tem vantagem contra o Zang F, e ele é, e ele é bom para zonear, ele solta a magia dele, que é um veneno, essa magia aí que ele soltou, enquanto eu não bater nele, meu sangue vai diminuindo, então eu tenho que chegar perto. Ah, é... Oxi, foi pro outro lado. Soltei meu Veturg pra poder puxá-lo e dar o meu, meu pilão. Os caras é... perto. Eita. Ele soltou o Veturg dele, que fica também com essa magia. E ainda bem que eu consegui chegar. Morre! João, qual que é o segredo pra chegar? É só não morrer. <risos> Round 2. Eita. Yeah. Você, é... Tendo uma oportunidade de ficar com essa mão batendo. Tá quieto pra lá? Gente. Magia, é tudo. Eu preciso tomar atitude. Atitude aqui. Afunda! Meu cai no meu sangue! Ah! Pilão! Não vai subir ninguém! Consegui ganhar! Passei! Porra! Round one. Tentar que.. Tá aqui... É difícil ganhar de, de fang, viu? A roupa dele, quem joga com fang, comenta aí. E os golpes dele e quem. Como que é enfrentá-lo, vocês? O que, que vocês acham? Nossa, ele já jogou esse veneno de novo. Eu vou dar um. Vou tentar dar o um meu pilão aqui. o Vai de joelho mesmo. Foi me enganou, foi pro outro lado. <risos> Gente, cara, também vou dar um, um, um pilão. Vou tentar dar outro aqui, outro pilão. Mais uma vez, que merda. Hein? <risos> Nossa E eu aqui com essa magia Nossa, eu preciso fazer alguma coisa Vem pra cá, magia Olha, o cara rouba meu irmão. Vai Tá vendo que é importante não desistir, pessoal? Jogar de zangue é perseverar! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos. É, deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. E também assistir os vídeos. Fiquem à vontade. E é isso aí. Tchau!